824426 Está aí na sua tela Para você interagir participar aqui junto conosco tá Vai compartilhando aqui o nosso programa Edição de hoje Através né, da, das nossas redes sociais Se inscreva aqui no nosso canal Clique no gostei E ative o sininho Vamos em frente Que atrás está cheio de gente, meu povo Olha, nós começamos O nosso jornal de hoje Falando da jovem de 18 anos É a Jovem moradora do bairro Planalto do Sol Aqui em Santa Bárbara do Oeste Teve um mal súbito nesse final de semana Não resistiu, mesmo sendo socorrida Não resistiu e veio a óbito Caso esse que está repercutindo bastante aqui da nossa cidade né, Muito jovem, 18 anos, como eu disse Essa moça, é a Ellen Alencar foi por volta das 10 e meia da noite de sábado, ela estava na casa de uma amiga, começou a passar mal, a ter falta né, de ar e ela sentou-se do sofá, mas momentos depois, segundos depois, ela já perdeu aí os sinais vitais. A jovem foi socorrida, levada até o PS aqui de Santa Bárbara do Oeste, como eu disse, não resistiu e o sepultamento vai ser hoje, né, segunda-feira, uma hora da tarde no cemitério Parque Gramado. Há suspeita de que ela teve um infarto, né? Olha aí, 20, é, 18 anos, 18 anos. Há suspeita de que ela teve um infarto. Agora, nós vamos aguardar aí nos próximos exames para ver se realmente foi ou não. Que triste, né? Para a família, né? para os pais, é, é, a jovem... Não, não se sabe se ela tinha algum problema cardíaco Algum problema de coração né? o, o que nos chama a atenção é a idade dela né? a idade de 18 anos né? é, E ter um infarto aqui, um suposto infarto nessa ocasião Meus sentimentos aí a todos os familiares Vamos lá para o acampamento presbiteriano Aqui de Santa Bárbara do Oeste É um bairro de chacras Apenas duas ruas tem ali né, que forma um U E nós chegando a, no bairro e Nós notamos que uma das ruas é, Está em perfeitas condições Foi feita a manutenção Mas a outra rua paralela Veja aí como que está Cheia de, de buraco As crateras que se formaram Em virtude das chuvas E as manilhas todas entupidas Rua estreita Já teve até é, veículos que caíram é, nesses buracos, fundos aí né? que dá acesso à entrada da, das chacras, das casas. Olha aí a situação, para passar por aí é difícil, hein, meu amigo? Para passar por aí a situação é, é de calamidade. Então a gente pede aqui para que a Secretaria de Obras, para que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste dê uma atenção aos moradores ali do acampamento presbiteriano, hein? Olha aí, ó. seguindo ali pelo Santa Alice, a estrada do Barreirinho à direita, passou pelo Parque Eldorado, passa em frente ao Condomínio Bosque dos Pássaros e você já chega ali ao acampamento presbiteriano. Pessoal de Chacra revoltado, hein? Porque o carnê do IPTU chegou e a primeira parcela vence quando, Nilson Araújo? Vence hoje, hein? Então... O município tem que pagar e tem que honrar, claro, com os tributos. Mas, principalmente, o município tem que converter isso né, na benfeitoria, para o cidadão. Para o cidadão. Olha o estado que está. Quando chove, fica lagado. Chove, enxurrada, leva tudo. As pedras acabam entupindo aí dessas manilhas e a água acaba fazendo isso. Indo para o meio da rua. E quem que sai das chacras, quem consegue sair, se precisar chamar uma ambulância, um setor de emergência, a polícia que seja, é dor de cabeça para os moradores é, saírem e também para entrarem no bairro, hein? Então olha aí, puxãozinho de orelha para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, meu povo, vamos lá, minha gente, vamos ajudar ó, a população, os moradores do acampamento presbiteriano aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, nós temos imagens que nós capturamos a nossa produção na sexta-feira. Nossa equipe esteve eh, em São Paulo, veja só. Para receber das mãos do deputado Celso Russumano um carro zero quilômetro para o PROCON aqui da cidade. Para ajudar na fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. O deputado Celso Russumano, eu estive acompanhando inclusive... Juntamente com a coordenadora do PROCON, é, a dona Érica, que esteve lá junto conosco E na oportunidade foi solicitado, além desse carro que já veio para Santa Bárbara do Oeste Foi solicitado aí mais um milhão de reais para a saúde de Santa Bárbara Meio milhão para o deputado Celso Russumano E mais meio milhão ao intermédio do deputado estadual Jorge Wilson, do xerife do consumidor, totalizando um milhão de reais para cirurgias eletivas. É uma grande conquista, sem sombra de dúvidas, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns aí ao PROCON, porque o PROCON é um órgão que fiscaliza, que defende o consumidor. E não é só na área, na, no setor que compete a indústria, o comércio não, viu? Isso é também... É o setor que é um órgão que fiscaliza também a saúde. Sabia disso ou não? É a saúde, a educação, o saneamento básico, tudo que envolve a defesa do consumidor, a lâmpada, né? A energia que agora está sendo transmitida para você em casa, que está nos assistindo, tudo que envolve o consumidor é um trabalho que o órgão competente, o Procon, faz. Aí em todas as cidades E para Santa Bárbara do Oeste esse veículo vai ser de grande valia Pode ter certeza disso Então parabéns aí pela conquista E vem aí novidades também, né? É, no setor de administrativo dos PROCONs é, Outras emendas Essas emendas Um veio para Santa Bárbara Mas no total foram de 202 veículos Nesta sexta-feira Foram entregados 87 veículos para outros PROCONs de outras cidades aqui do estado de São Paulo. Parabéns ao deputado federal Celso Russo Mano do Republicanos. Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso jornal, Jornal da TV, SB Notícias, sempre defendendo você, sempre ouvindo o nosso povo através do nosso WhatsApp, que é o 997 824426. E amanhã a gente volta. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo.